Olá, tudo bem? Meu nome é Silene Silva. Estamos aqui hoje para mais uma aula. A nossa aula de hoje é da disciplina de matemática para o quinto ano. Essa é a nossa primeira aula. Então, hoje nós vamos é, fazer uma revisão dos assuntos do quarto ano. Então, esses assuntos são operações com números naturais, resolução de problemas, polígonos, poliedros e medidas. Vamos iniciar aqui lendo um pequeno texto. Educação para todos. Milhões de meninas e meninos estão dentro de, sala de salas de aula e o analfabetismo tem caído ano a ano, especialmente entre brasileiros mais jovens. Os grandes desafios agora são consolidar esses avanços, garantindo a cada criança e adolescente uma educação de qualidade e reduzir as desigualdades. Então, aqui com base no nosso texto, vamos responder. Milhões de meninas e meninos estão de hoje dentro de salas de aula. Então, aqui a nossa questão pede o seguinte, o número de crianças dentro da sala de aula está entre 500 mil e 900 mil ou acima de 999 mil? Então, vocês vão responder aí e voltamos para conferir aqui. Porque, como eu falei, é uma revisão, vocês já viram esse assunto no quarto ano e vamos é, depois corrigirmos aqui. Responda então aí, vou dar um tempinho. Vamos ver então a nossa resposta. Acima de 999 mil. Por que essa resposta? Como nós já vimos na, no quarto ano, aqui nós temos é, unidade, dezena, centena e milhar. Então, acima de 999 mil ultrapassa aqui a nossa unidade de milhar. Aqui nessa outra questão, vamos ver o que ela pede. Calcule mentalmente e escreva a resposta correta. Antes de jogar, Luciano tinha 5 bolas de gude. Agora ele tem 17. Quantas bolas de gude Luciano ganhou no jogo? Letra B. Maria tem 6 chocolates. Quantos faltam para ter 24? Então pensem aí, calculem e voltamos já para ver a resposta correta vamos lá? Respondam aí. Então, vamos, vamos verificar aqui se a resposta está correta. Então, aqui na letra A, a resposta é 12 bolas de gude. E aqui na nossa letra B, nós temos 18 chocolates. Então, aqui é um cálculo que vocês é, podem fazer mentalmente, não é complicado. Vocês aqui, é, no caso aqui de Luciano, vocês subtraíram 5 de 17 e aqui na letra B, vocês também subtraíram 6 de 24. E aí as respostas foram encontradas. Ok? Vamos prosseguir? A terceira questão. Dona Lúcia quer preparar uma sobremesa, mas não tem alguns ingredientes em sua dispensa. Ela fez uma lista dos ingredientes que precisa. Então veja a lista de compras e escreva ao lado quantas unidades há em cada pedido. Então aqui nós temos essa lista, essas quantidades nós vamos colocar ali o lado a, as unidades. Então, aqui nós temos uma dúzia e meia de ovos, quatro dúzias de morango, duas dúzias e meia de pêssego, uma dúzia de maçãs e meia dúzia de laranjas. Então, respondam aí e voltamos já já para corrigir aqui. Vamos lá, vamos ver então as respostas. Aqui nós temos uma dúzia e meia de ovos, equivalente a 18 ovos, 4 dúzias de morango, equivalente a 48 morangos, 2 dúzias e meia de pêssego, 30 pêssegos, uma dúzia de maçã, 12 maçãs e meia dúzia de laranja, 6 laranjas. Então, vamos prosseguir. Responda: Que nome recebe o poliedro que possui quatro faces triangulares e uma quadrada? Letra B. Como se chama o poliedro que se assemelha ao dado? Letra C, que nome recebe nos poliedros a linha formada pelo encontro de duas faces? Esse assunto nós vimos no quarto ano, então vocês pensem aí, respondam, e voltamos aqui para corrigir, tá bom? Vou dar um tempinho. Vamos responder então? Vamos ver como ficou as nossas respostas? Letra A é a pirâmide de base quadrada, não é isso mesmo? Letra B é o cubo e a letra C é a aresta. Vamos então aqui a outras questões. Como se chama a região plana, fechada, simples, contornada por segmentos de reta? Aqui nós temos algumas opções e vocês vão escolher de acordo com o que vocês já viram. E na letra E, que nome recebe os polígonos de 3, 4 e 5 lados? Aqui também nós temos as figuras e vocês vão responder de acordo com cada quantidade de lados, tá bom? Respondam aí e voltamos para corrigir. Vamos corrigir então? Aqui na letra D a resposta é polígono. E na letra E, aqui nós temos triângulo, que é a figura de três lados, quadrilátero de quatro e pentágono de cinco lados. Muito fácil, né? Porque nós já vimos esse assunto no quarto ano. Vamos prosseguir. Na nossa quinta questão, nós vamos, aqui, vamos calcular e escrever o perímetro de cada figura. Então aqui nós temos aqui já as as dimensões. Nesse caso aqui tem desse lado porque esse é igual a esse e nesse caso aqui esse é igual a esse. Aqui a mesma coisa, embaixo a mesma distância, né? a mesma dimensão e aqui também. Então vocês calculem aí e voltamos para corrigir aqui. Vamos corrigir então. Então aqui ficou Somando todos os lados, nós ficamos com 8,6 centímetros, aqui 6 centímetros e a terceira figura nós ficamos com 6,5 centímetros. Aqui na nossa sexta questão, observe este caminhão que pesa 3 toneladas. É correto dizer que esse caminhão tem 3 toneladas ou 3 mil quilogramas? Então respondam aí e vamos aqui depois corrigir. Vamos corrigir então? Vamos ver a nossa resposta? Sim, né? Por quê? Porque se eu digo que ele tem 3 toneladas, é a mesma coisa que 3 mil quilogramas, porque uma tonelada é equivalente a 1.000 quilos. Se eu tenho 5 toneladas, 5 mil quilos. 10 toneladas, 10 mil quilos. E 100 toneladas, 100 mil quilos. Ok? Vamos agora então analisar aqui essa planta. Observe a planta de um trecho de uma cidade. Então, nós temos aqui essa planta e nós temos aqui é, o nosso endereço de referência, aqui a nossa referência é a Rua Belo Horizonte, onde está em destaque aqui no mapa. E aí nós temos agora uma questão. Vamos então é, escrever o nome de duas ruas paralelas à Rua Belo Horizonte. Na letra B, escreva o nome de duas ruas perpendiculares à Rua Belo Horizonte. E na letra C, localize na planta o estádio municipal e escreva o nome da rua onde ele está localizado. Letra D, o estádio municipal fica entre quais ruas perpendiculares à rua Piantinos? Então eu vou voltar aqui à nossa imagem, vocês observem e tentem responder aí, eu acredito que vocês vão acertar e voltamos aqui para analisarmos juntos essa planta e ver as respostas corretas. Então, respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos lá então, vamos analisar a nossa planta. Olha só, a questão pediu o quê? As ruas paralelas à rua Belo Horizonte. Então, aqui nós temos essas duas ruas. Olha só, elas estão paralelas à rua Belo Horizonte. Depois ela pede o quê? Duas ruas perpendiculares à rua Belo Horizonte. E depois pede para localizar o estádio municipal, olha ele ali. E depois ele pede para é, citar as duas ruas que são perpendiculares à rua onde está o estádio, que é a Rua Piantinos. Então, as duas ruas perpendiculares são aquelas ali, tá? Então, a nossa resposta ficou assim. A letra A é Rua dos Engenheiros e Rua Santos Dumont. Letra B, Rua 7 de Setembro e Rua Santa Inês. Letra C, Rua Piantinos, que é onde ficou localizado é, o estádio municipal. E a letra D, Rua São José e Rua Lolô. certo? Vamos aqui resolver essa questão. Com um litro de leite eu posso encher cinco copos, como mostra aqui a nossa ilustração. Então, um litro de leite, ele faz é, cinco copos. Então, durante uma semana, as crianças consomem as seguintes quantidades. Então, aqui, Flávio, ele consome 6 litros de leite, Lia, 5 litros, Sandro, 2 litros e Renato, 7 litros. Então, aqui, quantos copos de leite cada criança bebe em uma semana? Letra B, quem bebe mais copos de leite por semana e, quanto, e quantos copos são? Então, vocês respondam aí e voltamos aqui para conferir, tá bom? Vamos então às nossas respostas, vamos verificar? Então aqui ficou assim, ó, Flávio, 30 copos de leite, Lia, 25 copos, Sandro, 10 copos e Renato, 35 copos. Então quem bebeu mais leite aqui foi Renato, então a quantidade de copos dele foi maior, que foram 35 copos, certo? Certo? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. O que nós vimos foi a é, identificação de números em texto, que foi aquele texto que nós vimos no início, identificamos ali é, os números, a ordem numérica, é, resolução de, situação, de situações, problemas. Vimos também a estratégia de cálculo mental, elementos do poliedro, cálculo de figuras geométricas, Interpretações de plantas, que ali a gente pode identificar ruas paralelas e ruas perpendiculares. Então, aqui está a referência da, da, da nossa aula. O livro que nós usamos aqui é a coleção Eu Gosto Mais, de Matemática. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham participado e tenham tido um bom aprendizado. Muito obrigada e nos encontraremos numa próxima aula.